Hoje vamos mostrar onde moramos. É um condomínio de 55 anos para cima. Quer dizer que é um condomínio onde quem tem menos de 55 anos tem 99% de chance de não ser aprovado. Ou 1% são exceções, mas depois explicamos isso. Vem com a gente e conheça esse condomínio 55 UP. Bem-vindo ao Strata on the Road! Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos pra você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! esse é o nosso condomínio. São 16 prédios com um house no centro e temos três piscinas aquecidas. E todo o condomínio foi construído na década de 70. Nós moramos no prédio 16, o penúltimo prédio. E a piscina 1 é a nossa. Esse é a porta da minha casa. Aqui tenho mais dois vizinhos. Aqui um. E aqui nós vamos para o hall de entrada. Painel de aviso. Ah não. Hi, how are you? Fine, thank you. Temos um sofazinho. Fizemos uma reforma há pouco tempo. Está nova essa entrada. Temos um elevador e ao lado a porta da escada. Aqui a gente tem o um storage, cada apartamento tem direito em cada andar a um espaço. Aqui é a porta branca, é a porta do, dos motores do elevador e a do lado à esquerda é a lixeira que também te permite entrar no apartamento pela parte de trás Oh, Raul já chegou Aqui tem o diretório, chamado como diretório Você aperta o apartamento específico e cai no celular da pessoa E vamos entrar Olha a nossa piscina lá na frente Daqui a pouco a gente vai mostrar ela Olá Oi, tudo bem? Vamos mostrar o condomínio Vamos Para onde vamos? Um pouco Vou mostrar para vocês o Club House, que é onde... é uma área comum do condomínio ah. Parte de, entre... de entretenimento, né? Sim, é onde tem uma vez por mês tem música ao vivo Nós pagamos um condomínio e esse condomínio parte dele... Qual a porcentagem? ser mais ou menos da quinta parte um quinto um quinto do valor vai pro clube house então o clube house tem é, certas despesas que os ai, os 16 apartamentos eles pagam a, toda a despesa do clube house das piscinas, que são três piscinas em comum essa é a parte de trás do Club House me parece que vai ter festa hoje é né? parte do teatro mesmo nossa, olha essa árvore que curioso vamos... aqui nós temos segurança que fica andando pelo condomínio já de máscara vamos entrar no Club House você vê que ele tem uma aparência realmente de castelo. Porque o nome do condomínio é Castelgarden. O Jardim do Castelo. Esse é o nosso ônibus. Comprarmos agora há pouco tempo. Porque o, o ônibus anterior não estava em boas condições. Ele estava indo mais para a oficina do que trabalhando. Este é o ônibus Castle Gardens. Este ônibus é, se utiliza para levar o pessoal ir ao supermercado, é, para ir na praia. Tem, não sei quantos dias vai, não, não tenho um programa, faz tempo que não olho não isso, mas... Se van a praia regularmente, después va a, la, a buscar y, y se lleva a varios supermercados de la zona. Hay mucha gente aquí que son, personas de edad que no manejan. Entonces aprovechan el ónibus el para eso. Este ónibus es nuevito, hace un año más o menos fue cambiado. El otro ya tenía muchos años y entonces lo, lo cambió. essa parte do ônibus é um elevador para cadeira de roda super útil porque tem cadeirantes no condomínio aqui a gente entra com a chave da piscina aqui é o nosso elevador Mas primeiro eu vou mostrar o primeiro andar para vocês aqui é o banheiro feminino eu costumo dizer que esse banheiro feminino parece de hotel, ou então de algum lugar bastante chique. Eu achei muito bonito. E aqui nós vamos mostrar para vocês que nós temos uma sala de boliche. Olha que legal inclusive aqui uma vez o Raul caiu, né Raul? caiu e deve ter a foto por aí tenho, tenho, vou mostrar a foto são quatro pistas de bowling e, e é automático você não precisa ir até lá para arrumar os pinos são quatro pistas muito legal, muito bem feito de vez em quando dá uns piripá que arrumam mas sempre tem alguma pista funcionando. Se você não tem sapato, aqui tem vários sapatos que você pode usar. Coloca a sua meia e usa o sapato. Os sapatos são novos, porque a última vez que fizeram reforma aqui, eu acho que foi há... Um ano atrás, não, Raul? Mais ou menos. A reforma, É. um ano atrás. É, então os sapatos têm um ano. E alguns não foram usados porque tem vários tamanhos aqui. Os armários que se você tem. É, você vê que vários tem cadeado. É porque as pessoas têm os seus sapatos próprios e guarda aqui. E olha, estou vendo que tem bolhas novas também. Oh, verdade. Essas laranjas são novas. São novas. Aqui é o ginásio, você pode mostrar o ginásio a você aí, que é o masculino. Bom, bueno, aqui é a sauna, sauna e ginásio de, de homens, É por separado, o de mulheres e o de homens, são dois salões diferentes. Esse é o nosso ginásio, tem várias máquinas, tem bastante tipo de máquina, aliás, nós temos que usar isso. Nós temos aqui de grasa, do lado de nossa casa, e, e praticamente não usamos. Aqui, deixa eu ver. Ok, aqui tem as saunas: as saunas, as duchas. eu. <risos> e aqui também vou mostrar, a ver se está aberto, sim. Aqui tem o largo, o prédio, eh, essa parte aqui é um teatro, onde fazem festas, oh, onde fazem eh, também espetáculos, shows. Aqui está o lago. O lago. Aqui está Marília. Dê um like ou dislike, mas interaja conosco. Assim o YouTube entende que o nosso vídeo tem conteúdo de interesse e nos indica para mais pessoas para nos conhecer. Não se esquece de comentar o que você está achando dos vídeos. Eu acho isso uma besteira. Eu gostaria de, de ter um, um ginásio que eu possa, pudesse fazer junto com o Raul. Bom, aqui você tem a televisão para você ver exercício, ou sei lá, ver jornal. Esse aqui para você se esticar que você pode ficar de ponta cabeça bicicleta um step para fazer é, puxar ferro ali esteira andador também bicicleta tem várias coisas não, não é pobre não viu é uma coisa muito bem feita e aqui é o banheiro e ali tem a sauna. Tem duas saunas chuveiro reservado. Tem até uma balança aí. Temporizador para não, não gastar muita luz. Muito legal. De lá a gente veio. Está um cheiro de creme aqui E aqui é a saída para a piscina Aqui temos o lago E aqui é a piscina Essa é a piscina do Clubhouse É uma piscina de... Que é a piscina número 2 A nossa é a número 1 um. E é uma piscina muito estranha, ela é em formato demais Eu não gosto dela porque aqui faz um encanamento de ar, de ar muito vento Você está num dia muito calor, ok Mas se o sol já foi embora, não é legal Aqui tem uma escada, mas eu vou subir pelo elevador tá aqui ok esse é o segundo andar temos aqui um sofazinho ui acho que a luz é aqui ok essa é a sala de tv se passam filmes Sim. aqui que é. Faça é... filmes aí, sexta-feira à noite. Ou eu eu, eu acho que são semana. duas vezes por semana. Duas vezes por semana? No meio da semana, acho que é terça e quinta, mas não tenho certeza. Legal, Aqui tem outros dois banheiros Você vê o banheiro Queen e Kings Eu fiz meu aniversário aqui Sem morar aqui Eu tinha aqui um casal amigo morando E eu tinha tive essa oportunidade Onde está a luz aqui? Aqui essa é a sala de bilhar mas eu vou mostrar ela para vocês deixa eu mostrar aqui aqui tem uma biblioteca tem quase tantos livros como a gente tem em casa realmente nós temos muito livro e, e lemos Marília e eu nós dois gostamos muito de ler e nós temos muito livro muito livro de aviação eu tenho muito livro técnico. Marília tem muito de aventuras, de cozinha e as coisas que ela gosta. Nós temos muito livro. Temos uma parede grande. Talvez seja o dobro desta. E mais alto, tudo livros. Fora os livros que Marília tem no tablet, que acho que na ordem dos 5 mil livros tem digitalizados. Não gostamos de ler, realmente. Mesa de boliche. Não, mesa de boliche. Mesa de beliche. Bilhar. De bilhar. Está oh, difícil, hein? Bilhar. Tem várias mesas de bilhar. Tem uma mesa de pingue pong lá atrás. Meu pai, meu pai foi campeão duas vezes e não teve O Condomínio lá embaixo. Eu tenho... Aqui nós vemos as mesas, tem várias mesas de bilhar. E tem até um amigo nosso que vem praticamente toda noite. Se ele está aqui, ele vai. E essas são duas mesas de carambola. Você vê que não tem buraco. Tem o bilhar de, para jogar a carambola. Já joguei aqui, é muito bom. <risos> e tem a mesa de ping pong meu pai, meu pai foi campeão duas vezes em Montevideo, no Uruguai. Eu tenho um, um dos, dos trofeus que está comigo. Agora eu vou mostrar para vocês aonde eu fiz o meu aniversário. Deixa eu ver se... Não tem ninguém aqui. Não. Eu fiz nessa sala o meu aniversário. Ah, vou ver se eu mostro pra vocês. Eu fiz aqui o meu aniversário de 50 anos. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Oh, tá aberto. Aqui, olha a vista que beleza do lago. E aqui eu vou mostrar para vocês a piscina. É que eu não tô brincando, ela é em formato demais. Olha aí. Essa é a nossa piscina, aqui é um local onde você pode fazer, não sei, um, colocar uma mesa, colocar comida aí dentro, não tenho ideia. E o nosso prédio é aquele ali. E é isso aí. Aqui é a parte externa. Esse lago é muito frequentado pelos patos. Subimos pelo elevador, descemos pela escada. Do lado de fora, aqui tem duas pistas de um jogo. É parecido com as bolhas, mas não é bolhas, é um algo diferente se vê nas marcas está meio borrados 10, 7, 8, 10 e do lado de lá também e aqui temos um dos lados do lago opa tem bichinhos patos Pato Siempre hay pato aquí. Bueno, ahí tengo una churrasquera, una ex churrasquera y una chlurrasquera indo atual pequena. más tengo una chlurrasquera grande, no sé dónde está agora. Y un lago. Aquele mi predio. Aqui no balão aqui A gente sobe aqui para mostrar a piscina Esse com certeza Eu sei que é o prédio 7 Porque mora uma amiga aí aqui que Vai ter o balão, sim tá. Aqui então tem um Dois, três, quatro Prédios Aqui tem um balão Aqui tem mais um prédio É o prédio 6 Esse é o prédio 9. 8. Esse deve ser o 8. É o 8. Esse é o prédio 7, que é onde mora a minha amiga. Para vocês, a piscina número 3. Que é a piscina retangular um tamanho totalmente normal. Aqui tem um prédio. Aqui é o prédio 5. Esse é o prédio 4 e wow. esse é o prédio 10. Não tem ninguém lá. Vamos mostrar a piscina, que é a única de tamanho normal. Sim. A nossa é triangular, a do Club House é um mais. E essa é retangular É a piscina Que é retangular E ali é o banheiro Banheiro feminino e masculino Ali tem umas mesinhas Aqui também E essa piscina Ela é muito gostosinha Porque olha, o vento É abrigado do vento Aqui tem árvores e ali tem o prédio que é mais alto Então aqui não tem essa coisa de muito vento É a piscina número 3 É muito agradável, a gente já veio para cá algumas vezes E como é que tá a água? Você disse que a água aqui é aquecida? Eu acho que ela não é aquecida tem um chuveirinho No hall tem uma Que essa piscina é aquecida As outras duas são Mas essa aqui eu acho que não é Ele foi lá conferir É? é? é ela aqui. Ah, então ela é Tá ligado? Esse prédio que tem ali não é do nosso condomínio. O do nosso condomínio é aqui. Esse é o vizinho. É de A piscina, melhor, a melhor piscina é a nossa, que tem banheiro e tem cozinha. Segundo é esta aqui que tem o banheiro e depois o do clube house. O lago à direita. E aqui a gente vai pro outro lado do condomínio. Olha os patos, parar que temos tráfego. <risos> temos tráfego, tem que esperar eles passarem. E uma sabe família, que aqui é? você pode ser preso por atropelar um bicho de de rua, né? Os patos são os nossos os nossos companheiros aqui no, no condomínio esse é o último prédio é o que tá atrás do nosso prédio esse é o prédio número 19 não esse é o prédio número 17 Esse é o nosso prédio. A gente agora vai mostrar a piscina. Entramos na piscina? Sim. Ok. Cumprimentei, mal educado, não me cumprimentou de volta. Onde você vai? Para, na piscina. Ah, aqui é tudo peste. Vamos vai mostrar a piscina? Nós vamos entrar nela ah. Por isso que eu tô perguntando onde você isso vai Eu vou mostrar em volta? Tô aprendendo a usar esse gimbal Aqui é a nossa piscina Pode parar aqui noite Essa piscina que de vez em quando eu gravo. Que Ali está o Club House, o lago. Precisa ver isso. Olá. Bem, você? Diga oi para Brazilian People! Uh, Sim! Oh. <risos> Estou mostrando o condomínio? Oh, hey. Realtor agora? Hã? Você está Oh, não, não, não! <risos> Essa é a nossa vizinha do, vizinha do prédio 15. Deixa eu mostrar para vocês a nossa cozinha aqui anteriormente essa cozinha ela era um depósito hoje ela está equipada para atender a gente na piscina Tem ali um tanque Que é usado de pia Um micro-ondas Geladeira Essas cadeiras aqui são é, De uma vizinha que deixa aqui Que ela usa na piscina E tem Várias coisas que a gente pode utilizar aqui Que é de uso comum Ali é a churrasqueira um chuveirinho aqui Para quem chega na piscina E mesas Mesas, mesas lá Aqui é o banheiro E essa piscina Ela é De formato triangular Olha ah, que beleza ela é muito agradável os banheiros, tanto do da piscina 2 Não, mito Todos os banheiros, tanto da piscina 3 quanto este Que é a piscina 1 um, Tem as mesmas coisas Deixa eu abrir acender a luz Tem um chuveiro Desculpa o barulho do ventilador Uma pia uma pia e um vaso O lado masculino é a mesma coisa Muito boa essa piscina não tem quem tome conta, no, tipo um, um salva-vida e essa piscina, ela permite que a gente fique até as 11 horas da noite então muitas vezes a gente sai correndo às 11 5, às 11 a gente sai muito próximo das 11 é muito boa a água é perfeita E ali está o prédio 15, que é o prédio onde mora essa vizinha. Este é o meu prédio. É um, um lugar muito agradável. A gente costuma dizer que a gente mora num clube. E não estamos muito distante disso, não. Alguns momentos depois... Olá. E como prometemos... Como prometemos viemos para a piscina sim, sí, estamos aqui <risos> ah, muito calor aqui está a Elizabeth olá e esse cielo não sei não Tá com cara que vai cair água mas não sei se é aqui na gente é, pode ser sim bom, bueno, aí ficamos embaixo do toldo até que passe. geralmente passa rápido Olha que beleza. Mais tarde. Agora eu vou lhe mostrar a lavanderia. A lavanderia fica no segundo andar e no terceiro andar. Tem duas lavanderias aqui no prédio. Vamos saber a dos segundos andar aquí tengo el elevador Apertamos. vamos no otro andar tengo no otro andar tengo la misma cosa tengo tres de lavar y tres de secar vamos a ver estas son las secadoras lavadoras, un tanque, una cadera para esperar, aquí tienen lavando, Uno. un dólar, el uso de cada máquina, una mesa y las secadoras, vamos a fallar, no, secadoras, unas 50 centavos. Califão, e essa é a lavanderia. Abre das 8, das 10, mas isso é, em teoria, porque sempre se, se pode ficar mais tempo. Aqui dice que estamos no número 2. Descendo, apertamos que? 1. 1. E vocês vão ver que vai mudar para o número 1, um, que é o térreo. Não tem térreo 1, 2, 3, não. Só tem 1, 2, 3 e assim por diante. Ok, fizemos uma visita à lavanderia. Curta, rápida e simples. Vem com a gente. Apartamentos amplos, vem com a gente. Todos os apartamentos que são é, originais são do tamanho desse apartamento. A não ser os de esquina, que são de dois quartos, dois banheiros completos, sala e cozinha. Este aqui é de um quarto, um lavabo, um banheiro, sala e cozinha. Essa é a janela do quarto. E agora nós vamos ver a porta da varanda, que nem sempre é de lado. Às vezes é de frente para a rua. Aqui a gente vai entrar. Temos a varanda muito espaçosa. A minha varanda não tem esse piso. Difere isso. Às vezes as pessoas modificam o piso. O meu piso dentro é de madeira, esse aí é de cerâmica, mas o tamanho é o mesmo. Aqui ele tem ventilador, o meu também tem, só que não funciona, nunca arrumei isso. Essa é a sala, a minha também é, originalmente tinha esse espelho, já não tem mais. Aqui a cozinha, tem as cozinhas aqui nos Estados Unidos, vem sempre com um fogão, uma geladeira, máquina de lavar, louça e o triturador na pia. Isso quando cabe a máquina de lavar, senão não tem a máquina de lavar. Este é o lavabo, muito espaçoso. Na verdade, ele tem a profundidade igual à profundidade deste outro banheiro, que é o banheiro completo. As cores dos, das, dessas lajotinhas... Elas diferem de um banheiro para outro, de um apartamento para outro, de, um, con de um, um condo, porque cada prédio é considerado um condo de condomínio. Este é preto, eu tenho um banheiro que é azul, o meu lavabo é amarelo e, e assim vai. Este é o, o, o armário que você entra dentro, é muito espaçoso, cabe aí um mundo. Daria para colocar uma cama para dormir dentro. Do outro lado também tem um pequeno. Aí é o quarto muito espaçoso. Cabe um mundo de coisa. Aqui é a saída do quarto para a sala. E aqui é a, a entrada do apartamento. Todos os apartamentos são iguais. Curiosidades. Vem com a gente. Perceba que temos aqui os prédios do meu condomínio do 1 ao 17. Mas não temos o número 13. É, o americano é supersticioso com esse número. Já tinha visto prédios sem o andar número 13. Mas sem o prédio número 13 é a primeira vez. Aliás, moro aqui há quase cinco anos e só percebi isso há dois anos atrás. Os canadenses vivem quase seis meses aqui migram para cá no inverno deles, são os Snowbird, pássaros da neve, viajam de avião ou de carro e dizem que aqui é um paraíso. Eles não estão errados. Eu comentei que 1% dos moradores tem que ter no mínimo 55 anos. Deixa eu explicar quê. Se há 80% dos moradores com 55 ou mais, Há uma lei que respalda uma pessoa com menos de 55 em morar nesses condomínios de 55 up. Portanto, pode ter gente mais nova. A piscina 1, um, a nossa, e a piscina 2, a do Clubhouse, recentemente foi proibida a presença de crianças. Essa atitude foi depois de reclamações de várias crianças inoportunas. Mas lembre-se, esse é um condomínio de idosos. A piscina 3 é hoje a única que permite as crianças brincando livremente na água. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente!